bastante dúvida para fazer as diminuições muitas vezes me pedem para fazer certas blusas mas a dificuldade sempre é ali para fazer as diminuições bom para fazer o aumento a gente sempre usa o múltiplo do ponto né é bem fácil mas as diminuições mesmo são bem complicadas dependendo do ponto que você usar então aqui eu vou mostrar para vocês usando apenas a régua ok então vamos lá então aqui para você fazer a diminuição é muito fácil você não pega aqui no meio do leque porque fica bem mais complicado tá então o que, que você faz você pega aqui o último ponto do leque aqui o último e aqui o último tá então você já consegue ver visualizar aqui como começar e como terminar fica bem fácil Ok, então aqui um ponto mais vazado, olha só, né? Esse daqui também é fácil porque você vai começar daqui, ó, onde tem o um ponto baixo, aqui, onde tem o um ponto baixo, ponto baixo, e aqui em cima, ó, ponto baixo, ponto baixo, leque e ponto baixo, tá? Então é assim que você vai fazer a diminuição. Você vai ver. Sempre aqui, né, nos cantinhos, né? Como começar e como terminar, como começar, como terminar e assim por diante, tá? E nesse ponto aqui, ó, olha só, ele é fechado, mas ele tem, né, é um vazado aqui, tá? E ele é intercalado, fica fácil também. Você não pega aqui, porque aqui fica mais complicado. Você vai pegar aqui onde ele é vazado. Então, por exemplo, eu vou colocar a mão aqui embaixo para vocês verem certinho. Ó, você pega aqui, colocando a régua aqui, aqui no ponto alto, e assim vai, ó. Tá? Fica mais fácil você ver, né? Você conseguir visualizar e conseguir fazer por exemplo nesse ponto aqui ele tem um vazado aqui né então quando você coloca a régua aqui ele vai ficar um buraquinho aqui então aqui fica fácil é só você fazer um ponto alto sem terminar vai pular um ponto e aqui no último você faz um ponto alto sem terminar e arremata os dois ok Para subir você vai subir com as três correntinhas e vai começar fazendo o ponto aqui normalmente tá aí você vai voltar então olha só você sempre tem que olhar assim como está a régua tá e fica fácil aqui ó novamente tem um buraco né então quando você for começar você vai começar com três correntinhas pula um ponto faz o um ponto alto para terminar um ponto alto sem terminar pula um ponto e faz no último um ponto alto sem terminar e arremata juntos tá então é isso a dica fica bem fácil você colocando a régua usando a régua você consegue imaginar como começar e como terminar então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau